Você sabia que existe uma correlação muito bacana entre a questão da capacidade cardiorrespiratória e seu é VO2, beleza? Com a mortalidade, ou seja, pessoas com VO2 mais elevados, é, você tem que treinar forte, cara, para você ter um VO2 mais elevado. Tem um menor risco de doenças cardíacas, de demência, beleza? Isso tudo comparativo, trabalhando a questão do VO2. Existem outras assim, inúmeras coisas, beleza? que, ah, então eu vou ter um VO2 máximo que a minha saúde está tá 100% segura. Não, isso só demonstra que as pessoas que têm um VO2 mais elevado têm menor risco de doenças cardiovasculares, de, de, de ter uma demência e tudo mais. Então, você trabalhar essa capacidade, você trabalhar a sua potência aeróbica, a sua potência anaeróbica, você buscar performance, mesmo estando mais velho, isso também é saudável. Mas, claro, buscando performance, buscando performar de maneira equilibrada, estressando e descansando. Você não pode pensar só em estressar, senão você pode acabar overtraining, sendo danosa essa atividade para você. Isso é muito interessante. Lembra sempre que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? No treinamento também não é diferente. Você tem que saber dosar isso. Você tem que dar estímulos diferentes para o seu organismo para estar sempre buscando uma nova adaptação, você tem sempre que estar provocando o seu organismo para ele se adaptar. Mas aí a gente não pode esquecer do descanso, da alimentação.